Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, porque agora são 10 e 30 da manhã e eu acordei com o espírito da limpeza e hoje eu vou botar abaixo essa cozinha aqui, mentira, não vou botar abaixo não, porque na verdade eu vou limpar só o forno e aí eu quero compartilhar com vocês essa limpeza que eu vou fazer aqui eu tô olhando lá fora porque eu tô vendo o reflexo da minha vizinha eu não tenho como mostrar pra vocês, mas enfim, ela deve estar espiando aqui, o que eu tô falando sozinha? É, bora lá, hoje eu vou limpar o forno aqui de casa, que tá uma nojeira, e eu descobri um produto, gente, maravilhoso, e eu vou testar, vamos ver se funciona... É, e aí no final do vídeo eu mostro pra vocês e detalho o produtinho mágico que eu vou usar. Eu gosto bastante de coisas naturais, pessoas. Gosto muito. Mas na situação que tá esse, esse forno, não tem como. Tem que, tem que usar um negocinho um pouco mais poderoso. É, eu sei de receitinha de limão, com bicarbonato, vinagre... Não dá, não dá. O negócio aqui é, é pesado, então tem que ser uma química mais reagente. Vamos lá? Vou mostrar para vocês, então, acompanhem este vídeo de limpeza, porque eu sei que vocês queriam muito que eu voltasse a limpar a casa com vocês. Então, vamos. Vamos lá? Vou mostrar aqui para vocês qual é a situação atual desta cozinha, gente. Dêem uma olhada. Olha aqui, esta daqui é a nossa pequena cozinha. Aqui tem uma caixa que a gente coloca os sapatos, né, para não ficar jogado. Aqui em casa ninguém entra calçado. E aí tá aqui a nossa geladeira, com os recadinhos, e, mas hoje o foco é você, forno, é você, hoje eu vou pegar você de jeito. Olha a situação aqui, ó. olha a situação, gente, e eu limpo, viu? Isso daqui não é, é um negócio que vai impregnando, eu não sei explicar, mas ó, bora lá então socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro. Isso daqui eu vou, eu vou limpar lá fora, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Isso daqui também. Mas o foco, gente, o foco é aqui, ó. Vem de pertinho aqui para vocês verem, ó. Olha a situação. Olha a situação. Olha a situação do sujeitinho aqui, não tô conseguindo focar, que legal. Não sei como faz pra mostrar aqui, será que tá vendo aí? Ah, agora sim, olha a situação. Vamos lá, vamos mexer nessa mondiça aqui. Respirar fundo, eu já abri a janela, já abri a porta aqui porque é um, é um corrosivo, né? Então, para casa não ficar cheirando, porque é muito forte. Então, eu vou aproveitar para fazer isso hoje, gente, porque a Maia e o Nil estão out, eles estão fora. Então, esse é o momento certo para limpar esse fogão. Como eles vão voltar só no final do dia, então dá tempo do, do cheiro ir embora. Olha, eu tô com a minha, eu tô com o meu negocinho aqui. Depois eu mostro pra vocês. Já deve, vocês já devem ter sacado que marca que é, né? Mas eu vou mostrar pra vocês no final. Portanto, deixem o like, compartilhem. Nossa, compartilhem. Curtam e comentem. Me diz aí como é que vocês limpam um forno como esse. Bora lá? Ai, gente. Peraí, peraí, que eu não tô pronta. Peraí, peraí. Lá vai, hein? Agora sim. Vamos ver se esse negócio, se esse trem aqui funciona. Deixa eu ver aqui um jeito pra vocês verem bem. Eu aplicando o produto. Vamos lá. Ai. Gente, o cheiro disso é fortíssimo. Eu deveria ter colocado uma máscara dessas do Covid. Porque o cheiro realmente... Eu não sei se eu posso aplicar em cima. Eu não vou arriscar. Vou passar esse trem só onde só onde a gente consegue ver, né? Literalmente é uma limpeza para inglês ver. Mentira, gente. Eu só não vou fazer onde eu acho que vai estragar o forno, né? Não preciso correr o risco. Nossa, esse negócio tá cheio, mas vem tão fraquinho o produto. E tá cheio, hein? Ah, mamãe! Estão vendo daí, gente? Forma uma, uma espuma. Forma uma espuma. Vamos lá. Olha lá, gente, já dá pra ver que deu uma clareada aí, hein? Olha, eu apliquei faz segundos. Tem que esperar 20 minutos, então, enquanto... Olha lá dentro, nossa, o negócio tá funcionando, aparentemente. Então, eu vou deixar isso aqui, aqui agindo e agora eu vou partir pra louça. Vamos lá? Então, gente, agora eu vou guardar essa louça que é de ontem aqui. Vou guardar, deixa eu dar uma enxugada aqui. O produto tá aqui, ó. Tô fazendo uma esculança aqui. Bom, meu povo, já tô aqui devidamente uniformizada para esta função. Vamos ver se o negócio funciona mesmo? Ah! Que que é isso, Brasil? Olha isso. Quer ver? Ó, vou pôr pertinho aqui, ó. Olha isso. Olha aqui, ó. Olha isso, gente. Olha, eu juro por Deus que isso daqui não estava saindo nem com bom brilho. Nem com bom brilho. Que maravilha! Que maravilha! Deixa eu tentar arrumar aqui para vocês verem. Gente, tô passada! O negócio é bom. É muito bom. Que. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo o milagre acontecer. Olha isso. Vocês estão vendo Ai. Acho que eu preciso trocar essa borracha. Hum, o negócio escorreu aqui, aqui pro meio. Meu povo, vocês não estão entendendo o milagre que é este produto. Eu vou ser muito honesta com você. Esse forno aqui, gente, ele é um forno de uma casa alugada, já foi usado por milhares de pessoas, né? E eu confesso que nesses quatro anos eu nunca fiz uma limpeza profunda dessas. Era sempre uma limpezinha superficial. Por alguns motivos. Um, que eu tenho medo de usar produto químico no forno e a gente usa o forno assim demais, demais. Eu uso mais o forno do que o fogão. Aqui a gente faz batata frita assada, tudo, tudo, tudo, tudo é no forno. Então, é, realmente, eu dei uma demorada para achar esse negócio. Eu sei de uma empresa que vem até a casa das pessoas e limpa, custa entre 35 e 40 pounds. Mas eu vi as fotos do antes e depois, gente, vale a pena o valor. Mas aí eu pensei, poxa vida, tem no supermercado algo parecido, por 3 pounds. Vamos ver se funciona? Comprei e hoje eu testei aqui com vocês. Me surpreendeu, eu confesso que eu vou ter que chamar uma empresa para vir limpar aqui adequadamente, porque esse produto, gente, é um produto para uso doméstico, né? O que eles fazem na empresa é um produto, o que eles trazem da empresa, né, que vem limpar aqui em casa, é um, é um produto mais robusto é um produto literalmente para industrial, né, um produto para limpar a cozinha industrial, então eu tenho certeza que quando eles vierem, eles vão conseguir tirar tudo, tudo, tudo, tudo, e aí eu só faço a manutenção com esse produtinho aqui, ó, show de bola que eu vou mostrar para vocês o que, que é, mas antes, deem uma olhada aqui no antes, e no, aliás, no antes e depois não, no depois, né, gente, depois eu coloco uma foto aqui do antes, olha aqui, ó, nas laterais, foi bem difícil sair, porque o negócio tá encruiado aqui, né? Mas dá pra perceber que limpou. Agora, eu vou fechar aqui. Aqui tem umas manchas, ó, que é uma mancha interna, que é entre, uh, que é entre essa parte aqui, ó, entre a, a, o protetor, né, interno e o externo, ó. Tá vendo aqui? Tem um vão, então cai a sujeira ali e aí fica difícil de limpar essa parte, né? Tem que ser por dentro. Mas olha, gente, de 0 a 10 eu dou 9, porque eu queria que tivesse tirado tudo mesmo, mas eu sei que não é culpa do produto. Na verdade, ó, eu dou 10, não dou 9 não, dou 10. Agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu usei. Tem várias marcas, mas como essa daqui é uma marca mais conhecida, eu resolvi arriscar nela, gente. Tá aqui, ó. Mr. Musculo. A gente tem no Brasil essa marca. É, então, eu acho que... Quem puder comprar e testar e vir aqui me contar, ver se funciona. E a nota que vocês dão, por favor, façam isso. Mas olha, tô de cara com o meu forninho. Tô muito feliz com o resultado. Mas definitivamente vou ter que chamar um, um, um profissional pra vir aqui com produto de indústria, né? De cozinha industrial. Pra deixar ele novinho em folha. E aí é só fazer a manutenção com este produtinho aqui. O que, que vocês acharam? Deixa aí seu like, comenta, compartilha, ajuda o nosso canal aí, vai nosso channel. Um beijo pra vocês e até a próxima.